E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo depois de muito tempo sem postar vídeo nesse canal eu Gostaria que vocês ajudassem aí com o like, se possível comentar o legal sobre o vídeo apenas, tá galera? Mas enfim mano, voltamos e dessa vez, olha só quem está aqui O Capitão Pátria, ou pra galera aí que gosta mais do inglês, o Homelander Cara, essa série é sensacional Mais 18, né? Uma série incrível E eu demorei até um pouquinho pra assistir Mas curti demais E me parece que esse mod aqui, galera Chegou na, na Prime Video, né, mano? E é basicamente os poderes do Superman é, Que o Capitão Pátria tem E hoje, galera, um desafio aqui pro Capitão Pátria Olha a capa dele balançando, mano Que louca A gente vai desafiar as 6 estrelas no GTA V. Bom, todos nós sabemos que no GTA V só temos 4 estrelas. Mas é possível ter a sexta. E quem jogou o GTA San Andreas sabe que a sexta estrela faz com que o exército venha te buscar. Ó! Oh. Se liga, meu mano! Olha forte, velho! Peraí, deixa eu descer aqui. Temos tem que chamar a atenção da polícia! Ó! Oh. Ó! Oh. Caraca, mano Mano, é tipo assim, uma parada que não funciona bem nos mapas, mano Peraí, peraí É meio bugado, ó É muito rápido, mano, é muito forte Ó, quero soltar o laser aqui, ó Nesse cara, ó, ó. Cadê o laser? Solta o laser Cadê o laser, velho? tem Esse é o um ataque de laser Meu Deus para de bater, mano, ele tá batendo sozinho. Eu tô tentando chamar a atenção da polícia, tá, galera? Pera aí, cara, eu quero pegar uma pessoa. Mano, é muito... Mano, é muito rápido pro mapa, tá ligado? Não funciona muito bem no mapa. Eu quero dar o pulão, ó, ó, ó. Capitão Pátria. Uhuhu. Muito louco, né, mano? E a capa dá uma bugada aqui, irmão, ó. Aí, ó, a polícia tá aqui. Eu quero o laser, mano. Ele tem um... Um golpe que ele bate... Oh, olha isso, mano. <risos> Ele bate. Vamos chamar a atenção da sexta estrela, hein? Peraí, peraí, cara. Onde você tá indo, irmão? Volta, volta, volta. Galera, é importante você deixar o seu like aí. Se possível, compartilhar. Peraí, cadê? Tá ah, o homem aqui. Cara. Que isso? Falta o laser. Pera, acho que eu troquei, mano. Deixa eu olhar aqui. Para de bater, cara. Vem me Cadê o laser? quero o laser. Aqui, laser, laser, laser. Quero o laser do olho. clássico, né, mano? Eita, estão atirando nele. O helicóptero. Pega o helicóptero. E uh! Ih, meu Deus, bugou. Caraca. Peraí, peraí, peraí. Olha lá, olha lá, olha lá, olha isso, mano, que louco, velho uh! Ainda não chamamos a atenção do... Oh, oh, oh. Olha isso, mano, que louco, mano Cara, eu vou deixar o link aí, galera Do criador desse mod Como eu falei, é os poderes do Superman Olha, a capa foi pra frente, mano Deu uma bugada aqui que foi pra frente É os poderes do Superman, né? Que dá pra adaptar aqui é... Inclusive o Capitão Pátria é uma paródia, né? Do Superman e quem quiser ajudar lá, o Júlio Nib, ou quiser baixar aí Pra fazer vídeo, fica à vontade Cara, eu desabilitei o... Eu desabilitei o... A imagem da, da, da, das estrelas ali Calma ainda, tá vindo policial A gente deve estar tá na quarta estrela Boa Cadê o helicóptero? Olha isso, mano, que louco. A skin, cara, confesso pra vocês, eu não achei muito parecido com o ator, não, mas ficou legal. Bora. Vamos subir, vamos ó, vamos, vamos, vamos, voar, vamos voar. Cadê? Os caras regaram? Ali, ó, já tá com cinco estrelas, hein. Já tá com cinco estrelas, galera. Toma <risos> Olha isso, mano Agora ele soltou o laser Tá bom, tá bom, tá bom, Capitão Pátria Caraca, mano Caraca, laser Laser, cadê o laser? Vamos derrubar o helicóptero Tá bom, irmão, tá bom, desce Ó, galera, ainda não conseguimos atingir a sexta estrela, hein Ó, galera, ó, cinco estrelas, hein? Deu um bug muito louco aqui, mano. O jogo acabou fechando, mas a gente já tá na, na sexta estrela. Ó. Vamos ver se o Capitão Pata vai aguentar, hein, mano? Quanto tempo, né? Ou se ele aguenta. Só no laser, só no laser. Aí, ó, tá vindo, tá vindo um exército. Ai, ai. Pegou. Caraca, mano. Que louco. Será que vai vir um tanque de guerra? Ó. Oh. Fritando geral, irmão. Vai. Vem. Aguenta, aguenta. Ó. Oh. Eu quero chegar perto, mano. Pra acertar o laser. Pra ver o que que faz. Ai, ai, ai. Ó, oh, helicóptero. Pega o helicóptero do exército Caraca, não derruba, não. Olha lá. Vamos bater, vamos bater nele. Aí. Boa. Calma, calma. Vai. Olha lá, ele tem vida ali embaixo, mano. Vermelhinha é a vida. Ai. Calma. Ó. Oh. Toma. Olha isso, mano. Laser. Meu Deus, tá quebrando tudo. Laser ali. Caraca, fritou. Ó. Oh. Ainda tá bem que não tem, né? O que, o que tem na série, né? Hoje tava complicado aqui. Cadê os tanques não tá vindo não, mano? Aqui nos tanques, mano. Isso. Aqui, aqui, aqui, aqui! Nossa, mano Ó o tanque de guerra Primeiro tanque de guerra que eu vi Vai, vai, vai, Capitão Pátria Cadê, cadê? Caraca, eu mandei pra onde o tanque de guerra, mano? Foi pra onde? Foi pra onde? Cara, esses helicópteros são chatos, hein? Toma Agora tá explodindo Esse laser aqui parece que é mais forte, mano Cadê o tanque de guerra, mano? <risos> cadê, velho? Eu bati nele e deve ter voado longe Aqui, aqui, aqui Vai, tanque... Capitão Pátria versus tanque de guerra Vai que a moleque explodiu, velho. Ah, mano, não tem pra ninguém, né, velho? Tem que ter o bruto aqui pra tentar ajudar o Soldier Boys. Muito forte, mano, muito forte. Ó. Oh. Cara, o tanque de guerra não tá nem. Os helicópteros são chatos. Vai. Cara, tem um. um se eu não me engano. Tem um golpe que ele bate. Ó, ó, ó. Que ele bate e solta o laser, mano Olha ah lá, olha ah lá, olha ah lá, tá vendo? Ele tipo bate e solta o laser, é muito bom, mano, isso aqui Olha ah lá, outro, outro tanque, outro tanque Vamos ver se a gente aguenta tankar Ó, oh, tira dano, hein, mano Ó, ó, ó Olha lá, tá vendo? Que louco, ó Ele bate e acerta o laser, galera, ó oh, Ó oh. Ele bate e, e usa o laser Deixa eu ver se eu acho um cara aqui, aí Vai esse cara aqui, esse cara aqui Vai Olha lá, tá vendo? É muito louco, ele, olha lá, ele bate e acerta o laser É muito, muito, muito, muito louco, mano Ó É muito bom cara. ver, a vida tá indo pro saco Ó, bate E o laser Muito, muito, muito da hora, mano E eu vou morrer, mano Eu vou morrer, mano. Eu, vou morrer mano. eu vou morrer, mano Eu vou morrer, cara Ó o tanque Bate e o laser Caraca, ó oh. Tá vendo? Ó oh. Caraca, corta o cara no meio, velho. Ai, deixa eu ir embora, deixa eu ir embora aqui Vai, vai, vai, vai, vambora Vambora, vambora, vambora Galera, muito bom, cara, jogar É... Aqui com o Capitão Pátria, os mods é gostosinho, mano Funciona muito bem A gente ia acabar falecendo ali, por isso que eu tô indo embora e é isso, galera. Se vocês quiserem ver mais vídeos aí com o Capitão Pátria, é, deixa o seu like aí, comenta alguma coisa. Talvez eu traga ele enfrentando o trem. Quem sabe? E é isso. Ó, deixa eu parar aqui com ele. É que quando ele tá assim, cara, a gente não consegue ver a cara dele, mano. Mas é muito, muito insano esse mod. Certo? Bom, gostou? Clica no gostei. Tamo junto. Valeu. Fui!